Aqui na minha mão tem um roteiro de apresentação essa casa de recuperação né? Mas eu vou passar em mão o que é É uma casa de recuperação em São Miguel Paulista Que visa o tratamento de dependentes químicos E algo também como foco do trabalho espiritual por meio do evangelho Jesus Cristo E o objetivo é a reeducação e reintegração Dessas pessoas à sociedade Então irmãos Que vocês estão assistindo A esse documentário aí Essa casa é em prol dessas pessoas Que, que precisam de Deus Estão aqui alcançando a Deus Pessoas que eram adictas, escravas do pecado, da droga Enfim, da bebida Mas é um lugar aqui a qual Deus tem manifestado o Seu poder em nossa vida Através do Evangelho Através da misericórdia do Senhor E através da nossa pastor que Deus tem usado Para salvar, libertar Os que são adictos Hoje E, e, e libertos da pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Com licença, bom dia, meu nome é Marcelo, é, como eu tinha falado anteriormente, aqui dá oportunidade para tudo e para todos, quem quer se recuperar, quem tiver que se dedicar a essa obra, para fazer a obra de Deus, porque aqui não é só uma clínica de recuperação, mas aqui também... É um, um lugar que você está ouvindo a palavra de Deus. Se você quiser colocar em prática, você coloca. Se você não quiser colocar em prática, você não coloca. Você somente vai sair daqui conforme você saiu da rua. Então, o que, que eu venho para falar? Aqui tem pessoas de diversas idades. Aqui tem, tem adolescentes. Aqui tem idosos. Aqui já tem pais de famílias que foram... foram como é que foi? Através de nossas atitudes, nós fomos tirados do nosso lar para estar aqui, pagando o preço para aprender e voltar para casa. Então é o seguinte, eu estou terminando aqui porque um minuto é muito pouco, mas eu agradeço minha oportunidade, graças a Deus, o nome de Jesus seja louvado. O que faz? Os homens com conhecimento em construção civil, eletrônicos eletrônico e mercantes de pintura são responsáveis pela manutenção da casa, a limpeza da casa, a preparação do almoço e do jantar. São trabalhos diários também a organização da, das doações de roupas e sapatos. Fazemos cultos e leituras coletivas da filha em vários momentos durante o... Durante o dia, recebemos oficinas de audiovisual e de informações uma vez por semana. Assistimos filmes e uh, escutamos músicas nos domingos, recebendo visitas de amigos e famílias. Muito obrigado, isso que fizemos na casa de educação. O cara vai dar risada, mano. <risos> de apresentação da Casa de Recuperação. É uma Casa de Recuperação em São Miguel Paulista, que visa o tratamento de dependentes ricos, algo também com foco do trabalho espiritual. Por meio do Evangelho de Jesus Cristo, o objetivo é a educação e é a reintegração dessas pessoas na sociedade. Uma casa para recuperar pessoas das drogas um local para conversão. Uma casa de reabilitação, onde trará a oportunidade de voltar ao convívio com a sociedade. Um local espiritual, onde você faz a reflexão sobre a vida. Um local de encontro consigo mesmo. E as oportunidades aqui são dadas. Tem a lavoterapia tem os projetos, tem as orações, provérbios de manhã. Tem os cultos de segunda e sexta-feira, sete e meia. Tem os trabalhos espirituais. E a gente vem acompanhando a cada dia isso E vem buscando em Deus a nossa recuperação E eu agradeço a oportunidade em no nome de Jesus Finaliza é, Bom, para finalizar aqui, então vamos agradecer aí pela oportunidade que nos foi dada Todos esses rapazes aqui que estavam aqui, esses moços, enfim Que vocês, né Obrigado por acreditarem na gente, né? Por essa oportunidade a qual em primeiro lugar o Senhor tem nos dado. E por demais, né, irmão? Quem tiver acesso, né? Nos entenda, né? E obrigado. Deus nos abençoe. A pastora Mera também por ter nos dado essa oportunidade. Ao Senhor, em primeiro lugar. Aos nossos familiares. Deus abençoe. E bora!